Ai, ai. E aí, seus trouxas? Ah, não, desculpe. Não é assim. Oi, você tá bem? É que eu deixo engatilhado aqui já, né? É. Mas eu achei que era cambada. Por que você controla a gente? Não, foi só uma, foi só uma especulação. Eu achei, eu a quinta achei vez que era cambada. Tá assim Por que você interpreta como controle? Porque é claramente um controle... Por é assim, que é assim? Tem que ser assim? Por que não é assim? Por que não tá assim? Não, por que tá me chamando que... disso? Por que é assim? Não. Por que desse outro não. jeito? Poxa não. Perguntei só por quê. Só por porque... Não, agora, né? Talvez você não uhum. se lembre, porque não se lembra nem do que foi, pensou há 10 segundos atrás mas... Opa, Não, não, Aquele tempo não existe, já foi ah, Já então. foi, já morri e renasci Entendi é. Entendi <risos> Nos deixe livres. Bem? Estou aqui reivindicando a minha liberdade, então estou ótimo. Você <risos> ótimo. Te eu te liberto. Eu te Você liberto. me liberta? Tá vou, permitir. Sim, vou permitir. Diante de tamanha magnitude e poder, <risos> eu sou livre agora. De nada. Não precisa agradecer, agora eu sou livre. <risos> Não meias pôr suas garras de controle pra cima de mim. <risos> e como você tá? <risos> Estou bem. Vou chamar você de Astrilds agora. Porque logozinha não pode. Chuliana, né? Astrilds, né? Tá bom. Bem. <risos> tá vendo? Tá aceitando a liberdade. Bom, Juliana, vamos lá. Temos palavras. Palavras são objetos, né? Sim. São objetos neutros. Os neutros. Sim. A princípio, sim. A interação na neutralidade conjuga a construção de palavras em um processo que dá sentido, também neutro, ao que está sendo aplicado, expressado. Né? Pera, pera. Não, agora, agora eu não te acompanhei. Sabe por quê? Quando eu associo um sentido a uma palavra, por exemplo, um sentido a um objeto, ele já não é um objeto neutro. Agora ele passou a ter aquele sentido, certo? Ele tem um conteúdo de sentido. Não. Ainda é não. neutro. Por que ainda agora, se agora sentido. tem sentido? Então tem um sentido. Mas é neutro. É um sentido, é um caminho. Agora acrescente um sujeito. Então, uma identidade. O um sentido, um sentido preconceituoso. Tá? Temos um sentido preconceituoso a uma determinada construção verbal. Tá? Um sentido dissociativo. tá Então, a, a construção verbal por si só é neutra. Não se briga com o que foi. Falado. Mas há um sujeito Que se sujeita a ser expressado dentro daquela construção verbal Qual o sujeito? O preconceito O preconceito é uma ideia E essa ideia está sendo representada por uma construção verbal Então trabalhamos na ideia que os seres sustentam juntos e trabalhando nessa ideia, a ideia não será mais sustentada Não terá mais expressão E não será mais representada Com uma construção verbal Neutra Por exemplo Eu estou falando com você Verdade, né? Pô, quanta lógica Puta merda é. Em nosso diálogo ele tem... <risos> ele, é, ele tem, ele é formado por palavras, né? ele tem pressão da sonora, ele tem entonação, é, tudo isso são códigos que são interpretados por você e logo também por mim. As palavras, nós falamos, estamos falando o mesmo idioma, espero, né? É. Ah. Até onde sei, né? Ah, as palavras são neutras. Eu posso atribuir um sentido e esse sentido vai se vincular essa, essa construção a uma ideia. Mas o que eu falo é neutro. A palavra é neutra e eu coloco também um sentimento, uma intenção. Então nós temos duas vias. lhe eu Deixa eu terminar, eu, deixa eu terminar já, já tá roendo o osso Eu me perdi, eu estou meio perdida aqui tá Perdida? Eu te conta onde. Eu conte, conte-me Não se eu perca vou te onde, Estou onde muito que, rápido Não que não tá compilando, eu vou te contar onde É porque uma palavra é um objeto, certo? É Ob, Objeto, ali vai ter uma coisa, certo? Então é um orbe vai, vai ter um conteúdo, é um orbe onde vai ter um conteúdo o conteúdo é. é uma ideia, certo? A palavra é uma ferramenta de transmissão de ideias, Neutro. um potinho de ideias. Neutro quando está vazio, certo? Quando eu uso a palavra e aquela palavra está associada a uma ideia, e talvez não seja a mesma ideia que você tem associada à mesma palavra, mas quando eu uso aquela palavra em expressão de uma ideia Então ela já tem uma carga, entendeu? Ela já tem um... Mas isso que eu estava falando agora corrente. quando eu fui interrompido? Não, não era isso que eu estava falando, não Era assim, não, era assim, não. eu vou terminar Exatamente então da continue. onde eu parei Então continue É como continue. se tivesse duas vias Uma via é a palavra neutra Porque a palavra constitui um ambiente comum que nós interagimos Tá? E a outra via... Né, paralelo tem a subjetividade a intenção dentro daquela palavra ou frase e por meio da sua mediunidade ou qualquer ser e sua mediunidade o ser recebe uh, o sentido da palavra racionalmente e a intenção a subjetividade. O pacotinho de dados que vincula aquela palavra ao ser que disse ela É enviado ao, um, ao ser que recebe a frase E ele interpreta isso com o seu subconsciente Interpreta isso com seus padrões em segundo plano Então vamos só aqui dar nome aos bois, tá? O que você falava de sentido ou ideia que a palavra representa está vinculado ao ambiente comum. tá ok? Além desse sentido, temos ali um pacotinho de informações, intenção e energia que está dentro daquele orbe que é disponibilizado para o coleguinha. Cabe ao coleguinha aceitar ou não? Sabe, uh, você já foi a um lugar estranho? <risos> Com palavras estranhas e pessoas que falavam coisas que você fica negando? Você fica sozinha, sem falar, fica lá negando na sua cuca. Fica negando, fica discordando Discordando, né? não, cancela, cancela, igual você faz, seu afilho Ah, filho, cancela, cancela, isso, exatamente Não quero essa palavra com esse significado, então. Então, não quero essa ideia não. Isso que você faz, não só cancela a ideia direta, racional Mas cancela o pacotinho de intenção, ou as bases, ou as referências Que aquela pessoa envia para você subjetivamente Isso. É isso que eu estou explicando Entende? Entendo É isso que eu estou explicando Porque se você objetifica de fato Você tem o um objeto, a palavra, a construção verbal Existe toda uma carga subjetiva, né? metafísica Por detrás disso E você isso. pode se blindar objetificando racionalmente as palavras com as ideias que elas representam e aí você resolve uma série de questões de falta ansiedade insegurança porque você nega certas ideias você agencia e quando você agencia ideia a ideia como um exercício de construção um, verbal ou mental, você passa a interligar mais as agências. Você sai do generalismo. Por exemplo, ah, isso foi usado no curso há pouco. Ah, foda-se. Ah, eu chego e A Tigana, tudo bem? A Tigana disse tudo bem. O que, que é tudo bem? Você já percebeu? O que, que é tudo bem? Ah, tudo bem, é tudo bem para a é tudo bem para o tranca-rua. Então cada um tem um sujeito que estabelece o que é estar tudo bem. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que é estar tá tudo bem para cada um. Mas naquele momento, naquela esfera específica que foi objetificada. <risos> ah... Não se sabe se tem uma ideia. E não dá para assumir como uma ideia inquestionável, uma ideia fechada, uma ideia uh, sem interpretações, sem variáveis. Aí fica o convite ao raciocínio. Quantas vezes a construção de frases e sentidos é feita? Com palavras e construções vazias, colocadas como fechadas, como uh, coerentes, né? como uh, palavras que representam fielmente o que é real para o indivíduo. E quantas vezes o ser assume isso, fala e os seres interagem, mas estão usando... Hum, interpretações pessoais E sentidos pessoais Como fosse do outro Estão fechando a sua mediunidade Estão fechando a sua capacidade de objetificar Com racionalidade o que está sendo dito De questionar De perguntar Olha, então, mas o que é tudo bem para você? Né? O que é isso? para você, deixa eu entender melhor, te conhecer melhor quanto, o quanto é superficial, quanto estamos na superficialidade e assumindo sentidos e objetificando de maneira fechada conceitos e com isso fechando nossas habilidades mediúnicas bloqueando as habilidades mediúnicas sendo, quando na verdade isso é Algo ótimo que o ser tem para interpretar, perceber, acessar, o mais importante, acessar downloads, acessar ideias Mas ele fica se fechando a interpretações Ao invés de dizer, eu não sei o que é, tá tudo bem pra Tchuliana Então deixa eu perguntar, né? Então, vamos lá, que, que descreva o que você gosta, criatura, né? Porque se eu dizer o que é tudo bem pra ela e o que é tudo bem pra mim, vai saber do que eu gosto Às vezes ela não gosta Vai saber, ah, vamos Mas... sair, vamos tomar, vamos, vamos se divertir. Aí para mim se divertir é uma coisa e para você outra, aí, né? É, né? Então. <risos> pois, tranca e o aspecto da, da convenção, porque tem um aspecto da pergunta, tudo bem, onde e isso existe em muitas línguas onde tem o equivalente do tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem" tipo, ça va, em, em, em francês, entendeu? tudo bem, tudo bem, um, que é uma convenção, é tipo, quando eu pergunto tudo bem, eu, eu não tenho nem tempo para que você me dê uma explicação do eu que está bem ou não está bem. Sim. A resposta é convencional, então estamos numa convenção, viemos juntos, certo? Viemos juntos é um, é um protocolo, uma, uma convenção Onde aquele tudo bem e a resposta tudo bem, é, é, não a intenção ali não é adentrar por por significados profundos do seu estado de ser. Um, e é realmente superficial. Não, sim, ah. é, mas aí é uma convenção. Isso está na esfera do ambiente comum, não há problema algum, não há interesse. Foi só um exemplo. Não há, não tem porquê ter... Atribuir tal profundidade, mas sabe, fofoca? Quando o ser entende do jeito dele, E faz do jeito dele, quando tinha um jeito específico de fazer, sabe? O ser a, ele tem uma função, ele, ele representa uma função e está lá a cartilha. Né? Vamos usar o um exemplo que você está tá breve na sua cuca: tem a cartilha né? para o ser né? fazer lá que está escrito, ele não faz. Porque provavelmente ele leu aquilo, interpretou do jeito dele, esqueceu metade e aí tenta aplicar do jeito que dá, do jeito que ele acha que as coisas funcionam. Sem ele ter consciência, porque uma coisa é quando ele faz isso, e tem consciência dessa decisão, certo? Não, aí se ele, ele tem consciência, ele já está objetificando e agenciando, já é um, já é um ato, ato. É idiota, mas é inteligente. <risos> Para tal Aten. idiotice tem uma inteligência, entendeu? É porque, não, porque a gente falou da convenção <risos> e do convite, certo? Toda convenção também é sempre um convite. Sim, um convite sim, social. Então convite. ele falou assim, estou notando o convite dessa cartilha, mas não desejo brincar desse jeito, então vou brincar dessa outra maneira. E aceito as consequências dessa decisão também, certo? Ah, mas aí presume-se a agência moral, inteligência, né? Tente. porque hoje o que nós eu estamos depois, hoje falando aqui. É assim. Eu aceito as consequências dela. Não, sim, mas o que nós estamos falando aqui é isso inconscientemente. Estamos Entendi. induzindo uma reflexão para as pessoas que assumem as verdades como absolutas. Por exemplo, tem gente, por incrível que pareça, que está descobrindo que as pessoas contam as histórias do jeito delas. Assim sempre. Sempre é um processo autoral. Eu concordo. Isso nós sabemos. Nós estamos já. Você mesmo está no nível mais avançado de estudo. As pessoas ainda estão ah, aprendendo sobre autonomia. Ah, estão aprendendo. Vamos supor que a pessoa chega hoje no canal. Ah, foi no, no centro de um banda ontem. Viu o nome Tranca-Rua lá. Ficou curiosa. Pois na internet caiu aqui. Então a pessoa, ela. Tá aí tá recebendo um recadinho da, da Egrégora, né? Nem toda toda verdade não não é absoluta. A verdade é a habilidade de ver. A objetificação é um processo individual e não há problema algum. Mas estamos aqui trabalhando na, na liberação de certas repressões, interpretações e agências. Vamos supor que nós temos um ser Vamos apelidá-lo de Trocinho O trocinho está falando com a coisinha O trocinho, ele tem ali, ele tem Intenções obscuras, tá? Com a coisinha A coisinha, ela ah, é, Tem um processo mediúnico repressivo ali, está com dificuldade, tem certas sensações, receios e tem lá seus, suas treta. O trocinho fala certas coisas pra coisinha e essas coisas vêm carregadas de pensamento, emoções intenções. E a coisinha aceita isso, sem saber. Ela aceita, ela acolhe por meio de empatia etc, etc, etc. Ah, entendi. Isso não Eu é não bom. Percebe. Entendi. Porque esse pacotinho de dados é um pacotinho de convites. Convites, né? convites. Agora, ah. se ela objetifica racionalmente as palavras com ideias comuns e ela foca nisso, ela não recebe convites subjetivos, por meio, em forma de energias, por exemplo. Então ela tem uma objetificação com foco, sem uma objetificação inteligente, agenciando, interligando suas próprias agências e gostos, é um passinho para a independência, para a individualidade. Entende, Juliana? Entendo, aí ela até, você até percebe os convites, mas aí você vai falando, ah, não, não, não, não. Não, não. exatamente. E aí ela passa a ter domínio sobre si mesmo, igual na teoria de domínios mesmo. Ela passa a escolher o que quer, passa a ver o que quer, passa a interagir no que quer, aos poucos, dia a dia, momento a momento. E ela vai criando independência, ela não vai ficar à mercê uh, da sua mediunidade, da sua interação, da sua consciência, das suas intenções. Isso nós estamos entrando numa fase que o bonzinho não vai se fuder porque é bonzinho, não vai ser enganado, não vai ser passado para trás, porque ele tem um voto de confiança, sabe? Não tem mais isso. Pelo menos estamos trabalhando para tal. Entendi. sim. O estado de direito. É. Então, tem lá. Agora sabemos. Tem lá a linha direta, os conceitos, as ideias que cada palavra representa. Mas o contexto é sempre neutro. Do ambiente comum. Do ambiente pessoal, do coisinho, do trocinho, que vai transitar no ambiente comum com neutralidade e chegar a coisinha no universo pessoal dela e ela vai atribuir a sua causalidade, a sua individualidade no universo comum que é sempre receptivo mesmo com ideias concretas, mesmo com sentido atribuído à frase que a coisinha recebe ela vai agenciar eu recebo esse sentido, eu atribuo, quantifico e qualifico isso, o ambiente comum recebe isso, e eu nego o sentido subjetivo, o pacote, o bônus que o trocinho enviou ali naquela, naqueles convites para a coisinha. Se então, negou ou aceito, né? pode ser um convite. Uh, né? Negou ou aceito, não tem problema. A questão é negar ou aceitar com consciência. Isso Eu aí já entendi. vai resolver uns 80% da mediunidade. Porque a mediunidade é mediar as ações por meio de uma interação subjetiva, sutil, baseada no subconsciente baseada na inteligência do subconsciente. Só que para chegar ao subconsciente, passa pelo consciente. Isso é importantíssimo. E agenciando o consciente, o ser se torna estável em seu subconsciente. Sim, inclusive quando o subconsciente pode sugerir ideias, sugerir... Porque a interação do consciente com o subconsciente não é muito diferente, certo? Dessa interação não. do ser A do ser B. Você não quis falar trocinho, né? É. O trocinho com a coisinha. Exatamente. Não é muito diferente, porém, né? Porém, uh, o subconsciente não tem pensamentos obscuros para com o subconsciente. O consciente é um processo bem mais direto, né? É um processo bem mais lógico. É como um, um sistema operacional mesmo. Estava pensando que a própria interpretação que o ser, que o, o ser, que a coisinha atribui, qualifica, qualifica, foi um convite, uma sugestão do subconsciente da coisinha também, Justo, certo? justo, uma qualificação, contextualização e construção. Só que uma ela... coisa é muito importante também. Você não é seu subconsciente, você não é seu consciente. Você está além disso. Então, é como se você representasse esses, essas estruturas. E o seu subconsciente é como um, um, uh, uma ferramenta. É como um computador. É como um hardware, entende? É como se fosse. Okay. Uh, você está andando de patinete elétrico. O subconsciente é um patinete elétrico foda. E aí, então você exerce a sua entidade, certo? Que é a sua habilidade Isso. de ser um ente. Isso. E o cliente... Tem, tem subconsciente, consciente, e tem... Estou doente. Pessoas doentes. Só Habilidades... doente. Ah, não, desculpe, desculpe. perdão É, tem doente também. É só tem, doente. Não, não só tá doente. doente. não Separado. Do, espaço, ente. Ente. Doente. Tá bom. Se separa, já não tem mais doença. <risos> Exatamente. Tá vendo? Se separa, essa construção, não tem doença. É verdade. Isso é verdade. Uhum. Porque se é tudo misturado, é caótico Bloqueado e os processos ocorrem De maneira involuntária Sem agência Aí entra em destruição Corrosão Entendi Então essa essa essa informação crucial É muito importante Do ser que tem Essa liberdade Para poder estar a par e não à mercê do subconsciente e do consciente como entidade que representa uh, um papel. E você está literalmente a par, você está lado a lado, né? De todas essas coisinhas, você está a par delas. Isso. Entendi. Entendi. Então, todo o sentido gramatical e o sentido da verbal, a construção cultural nas diversas línguas do planeta, todas essas regrinhas a gente coloca dentro da esfera ambiente comum, tá? Essas regrinhas... Próprio... Oi, oi. Essas é regrinhas, você também... tá tão gentil, né? Hum. Tava gentil demais. Continue. <risos> a própria palavra ambiente já, já deu um poque-poque aqui do... É download é ah, assim sim, sim. Ah, então isso tá lá e tá ok não tem problema o que nós estamos inserindo é esses conceitos todos como neutros para neutros no estado receptivo todos esses conceitos são receptivos à sua interpretação à sua visão e perceber com o máximo de neutralidade ou seja objetividade e racionalidade é importantíssimo, pois assim você pode interpretar, julgar e agenciar. Para objetificar novamente, para escolher, para de maneira egoísta construir, perceber seus instintos, anseios e vontades e interagir ou não com aquela ideia que você recebeu. Aí, inevitavelmente, o ser também vai descobrir seus gostos, porque ele vai falar, olha, não estou no automático, eu não gosto disso, eu gosto disso. Eu não gosto dessas relações, desse ser se comportando assim, eu não preciso me submeter a isso, porque eu percebi que eu tenho uma, uma relação bem mais gostosa com meu outro amigo, que antes eu ignorava, porque eu só dava atenção para quem uh, me tratava mal, né? me tratava, entre aspas, mal... Porque eu aprendi assim, né? imagina uma pessoa com 14, 15 anos tendo essas revelações e não precisando viver até os 30 com relacionamentos emocionalmente abusivos. Né? Ficou Sim. com uma carga emocional aqui. Realmente, realmente, eu não quero. Entendeu? <risos> entendeu? Gostei dessa ideia, Nossa. tem o meu voto. Exatamente, exatamente. Então é isso, é para isso que trabalhamos. É... Estamos recebendo fiéis, né? todos podem doar. Então eu tô brincando, é outra fase, né? É verdade. Não precisa doar. Não precisa doar. Pergunta por que você escolheu o termo dissociação no, no título? É porque, dentro do cosmos, o instinto traz uma objetificação sempre egoísta, mas o ser ele não se dissocia da ideia da subjetividade, do pacotinho de convites. Ele não se vê como independente, não se vê como livre para escolher. E aí ele bloqueia a sua inteligência, a sua cognição, dicção, tudo. Então, para que ele faça uma escolha, certo? Ele se liberta para ele... Porque toda escolha é uma certa... Não sei se é o termo dissociação ou desassociação, mas você... você... As duas palavras têm mais ou menos o né? um mesmo significado, é. É, mas eu não queria dizer no sentido negativo, não é que você... Ai, como é que você... Não é que você tenta fazer com que aquilo. aquela palavra, por exemplo, não exista mas não é uma coisa... É, depende do De... sentido, né? Por exemplo, algo dissociativo no que diz respeito aos direitos humanos é ruim, mas algo dissociativo no que diz respeito ao nazismo é bom pra caralho. Ah. Todo entendeu ambiente. entendeu <risos> entendeu então entendeu. É, a gente sempre usou o termo dissociativo como algo não bom com contextos e ideias estamos usando o mesmo termo como algo bom para promover certos contextos e ideias entendi, entendi. é como se fossem caminhos numa rodovia certo você vê uma plaquinha falando assim nazismo saia saída a direita, você é... não sai por ali. É, espero que não, né? o ser, mas eu não saio por ali. Pois é, né? Aí sai, aí tem, ela passa e rasga, né? O bonito no fundo, né? Rasga aquele papel e ela cai no abismo, assim. Oh, desculpe. <risos> <risos> Minha imaginação é fértil. <risos> É, mas aí ele liga para um amigo e fala assim, oh, caí no buraco aqui, ó, Mas onde você estava? Ah, eu estava na estrada. Estou caindo, tão, caindo ainda há fez... seis dias. Na é. saída aqui do, do, do nazismo. Assim, ah, mas não era Exatamente. Você pode pedir, certo? Em todos esses estados onde o ser, um, digamos assim, aceitou pacotes de ideias que ele percebeu que não deseja, se ele não sabe como... Um, como, como, digamos, reformatar o sistema dele, ou, devolver, ou jogar aquilo, reciclar aquilo, não sei, devolver. Um, agenciar melhor, ele pode pedir ajuda, certo? É isso aí. Entendi. Tá. Tá. Bom, porque no momento que ele faz isso, ele, saiu da, ele, ele, ele sai daquele abismo, certo? Ou não? Ou é um processo temporal, cíclico? Não, sai, bom? sai. Ele é Deus, né? Ah, então... então... A, questão ah, que a questão é a escolha, né? É que antes não tinha escolha. Agora estamos oferecendo escolha em um momento sutil, que antes era automático, né? Ah, tá. É o domínio sobre si mesmo, certo? Que é a palavra é. domínio de dominus que quer dizer casa de Deus, administração da casa de expressão divina. É. Não chegando então... aí né, na autocobrança, eu tô, acho que tá começando. Não tô dominando, porra, eu sou incompetente. Não, não é assim, se acalma. Ah, mas... Não, não abuse de si mesmo. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Abuse de si mesmo, não well. abuse de si mesmo, abuse do estudo. <risos> já esperava alguma coisa, né? Já esperava. Aí, é, alguma não... coisa. ou oh, não, desculpe, alguma dúvida. É a parte que eu não entendi, você disse que o instinto traz uma objetificação sempre egoísta. Sempre. O que, o que isso quer dizer? Por quê? Porque o ego é descrito por meio dos gostos. E os gostos e maneiras são formas para manifestar a vontade de Deus, instintivamente. Então, é sempre egoísta. E o egoísmo não é problema. O egoísmo é... o ser... tudo que você faz é sempre egoísta. Agora, o ego... aí sim, tá vendo? O egoísmo dissociativo, no que diz respeito a um egoísmo que dissocia o ser da humanidade, dos padrões de bondade, serenidade, equilíbrio, dos direitos humanos. Aí sim é uma contextualização ah, corrosiva, destrutiva, não saudável, é diferente. Mas se o ser agencia e deixa fluir, ele se manifesta de forma egoica, esse egoísmo é natural, pois sempre vai ah, confirmar os direitos humanos, que estão disponíveis para todos os humanos, Inevitavelmente, o ser vai manifestar coisas boas para ele e para todos. Gostei. Sim. Então, esse egoísmo... Assim, a manifestação desse egoísmo Em cada um No coletivo Manifesta também então O que é o que é bom para todos Através do bem-estar individual ele, ele também Gera uma, o bem-estar geral é isso? isso, isso A vontade Ele gera algo comum E a comunalidade Traz isso como algo natural para todos. Entendi. Que bom, estamos aqui só para seu entendimento e de todos. Hum. <risos> É isso, fica com Deus. Gratidão, Frank.